Nesta edição da Expo Inter, o Portal AgroLink está em parceria com a Associação Brasileira de Érifor e Brafor e eu agora vou conversar com Celina Maciel, que é de Santana de Livramento e ela é criadora da raça Érifor e Brafor, da cabanha em Santa Isabela Vista e vai nos contar um pouquinho sobre a Expo Inter. É, muito boa tarde, tá? é um prazer estar aqui com vocês. Tá? Mais, mais um ano, praticamente, a, a exposição já, os eventos maiores da associação uh, já finalizando. Tá, tiveram julgamentos uh, o leilão depois ontem a entrega de prêmios tá e como eu estava te falando realmente foi um ano assim de grande sucesso a organização da associação a, a participação de pessoas uh, muitos criadores novos muita gente nova interessada na nossa raça então realmente a gente tem que tem que estar sinalizando um, um ano muito promissor, na primavera, para a venda de reprodutores. E, além disso, a nossa raça, principalmente a raça Brafor, tá ontem mesmo eu tive uh, visitei algumas centrais de inseminação, em todas elas foi unânime a a grande aceitação do Brafor a nível de Brasil. Hoje o braford alastrou as fronteiras do Rio Grande, Tá, e se disseminou por o Brasil inteiro, né? então realmente é uma grande satisfação para todos nós esse momento que estamos passando. Celina, vamos falar um pouquinho de ti, tu é mulher no agronegócio e também é proprietária da cabanha Bela Vista, que é um dos criatórios mais antigos do Brasil, me conta um pouquinho da história, como é que funciona como sendo mulher nesse trabalho árduo do dia a dia. Realmente, o trabalho no campo hoje era uma atividade meramente masculina. né Hoje nós vemos muitas mulheres se desempenhando e se dedicando à atividade agropecuária com grande eficiência e dinamismo. né Eu realmente fui criada no campo, desde pequena, nos bancos escolares, como eu digo, sempre ao lado do meu pai Tá, que era um grande entusiasta e apaixonado pelas raças, né? era cabanheiro de muitos anos. É, então, realmente, esse gosto pelo campo, essa da, da atividade, vem desde a infância. Né? Depois, com o falecimento do pai e da mãe, eu assumi a propriedade. Hoje sou eu que estou à frente dos negócios. tá? A cabanha eu dirijo diretamente, tenho um corpo de, de, de, de, de técnico, técnicos que trabalham ao meu lado e uma equipe de trabalho bastante uh, dinâmica e, e unida, né? Mas realmente uh, hoje é para mim é muito gratificante uh, todo o desempenho dos meus animais da minha cabanha tá? E, e, e essa esse essa participação da nossa dentro da associação há muitos anos que eu acho que isso aí é de de suma importância esse trabalho conjunto com associação para o crescimento tanto da raça como nosso pessoal. Né? Sobre os seus animais lá da raça aérea, como é que funciona, como é que vocês trabalham com os animais lá na sua é, Nós estamos em Santana do Livramento, a tá? nossa região é uma região de, de campo de basalto, uma região de solos rasos, não é uma região agrícola, então nós temos alguma limitação de solo para a implantação de intensificação com implantação de, past... de, de, de um percentual alto de pastagens. Então, os nossos animais são criados em campos nativos com, com, com adaptação muito boa da raça Braford, porque é uma raça rústica que se adapta a qualquer ambiente. Né? Então, nós uh, preparamos reprodutores, vendemos anualmente ao redor de 100 a 120 reprodutores, parte desses reprodutores são comercializados na propriedade e o e a grande maioria num leilão que nós fazemos em livramento. Esse ano estamos completando o 53º leilão. tá? É o, é o leilão mais antigo que acontece na expo, exposição de livramento. tá? E se caracteriza por nós vendermos sempre animais é, muito bem é, aceitos no mercado. tá? Basta ver que eu, como eu te falei inicialmente, a nossa cabanha uh, tem 32, já teve 32 touros uh, contratados por centrais de inseminação. Isso é um, realmente um, é um diferencial muito grande, né, porque são animais que foram uh, vendidos sêmen para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai. Então, a nossa genética ultrapassou as fronteiras do Brasil. Né? Então, realmente, para mim é muito gratificante esse reconhecimento e essa aceitação por parte uh, uh, dos produtores e de todas essas centrais, a nossa genética. Então, realmente é muito gratificante. Obrigada, Celina. Eu conversei com Celina Maciel, de Santana do Livramento. De Esteio, Aline Merladete, para o Portal AgroLink.